Justamente num momento tão conturbado como o que a gente vive Que encantar-se é a potência para a gente sair de um lamento E quando a gente sai de um lamento é porque a gente encontra Uma solução que não é a melhor nem a mais entusiasmante Mas são as brechas que a gente encontra para poder viver da melhor maneira possível Junto ao outro, junto aos ideais que a gente tem Apesar de, às vezes, o contexto não ser o melhor Encantar-se é de estar disposto para olhar a vida. É, a gente pode se encantar com uma, uma flor num jardim ou um galho diferenciado que forma um desenho, de repente, ou, ou as nuvens que formam um desenho, como a gente sempre gostava de brincar. Né? Eu tenho de parar para olhar a nuvem que forma um cachorro, eu tenho de me pôr numa outra situação. O encantar-se é um pouco sair de um lugar... Do, do cotidiano, daquilo que a gente não olha mais para olhar algo a mais que está ali que a gente nem viu que a gente não, não percebeu é, e aí a percepção, a imaginação a potência daquele lugar nos faz bem nos faz olhar é como se fosse a entrada de um ar fresco para quem está morrendo de calor né? porque vem alguma coisa nova que te leva para um outro lugar o encantamento é necessário para a vida, porque a vida é sempre dura, e será sempre. É, assisti um vídeo, nem sei se vale a pena, mas lembrei agora dele, um vídeo que fala que todo dia morre gente, todo dia alguém descobre um câncer, todo dia tem. Mas todo dia tem a gente não deu um abraço, todo dia a gente não deu um bom dia feliz, todo dia a gente não olhou para o outro, todo dia a gente deixou que as coisas ficassem só do lado negativo. né? Sair do lamento é, talvez, a, a como, é que, como se o é um antídoto saída para esta vida. O encantar-se é a possibilidade de um antídoto para a gente sair do lamento e pensar dentro do que é possível hoje, o que eu posso fazer. Paulo Freire diz que é preciso fazer todo o possível hoje para chegar ao impossível amanhã. Isso vai depender de da ânsia, e da vontade, do desejo, da força, da resiliência que cada um pode ter no seu dia a dia. E para isso é preciso respirar e respirar com a poesia e com a estesia, com certeza que é a melhor forma da gente se munir para viver a vida.